Malta do aço, como é que é? Bem, hoje vamos falar de um tema que no G40 é o mais falado, o mais problemático e o mais perigoso, que é o sistema de travagem. E o que é que nós vamos fazer ao sistema de travagem do G40? Não fugindo à originalidade. Atenção que eu este carro não quero travões grandes, não, este carro vou tentar melhorá-lo como o tópico iniciou, mas mantendo os padrões originais. E vou-vos dizer uma coisa, eu já me ia aleijando naquele G40. Porquê? Por causa disto, até vou-vos mostrar já a primeira peça. Por causa disto, o meu G40 está a fazer aquela cena que quando travas o pé vai descendo, descendo, descendo, descendo e deixa de travar. Tudo indica que a bomba de travão está morta, praticamente morta, porque aconteceu-me semelhante no meu Honda já há muitos anos e trocámos a bomba e o carro ficou 5 estrelas. Agora pedimos uma para o G40 e vamos esperar que fique bom. Esta bomba foi 31,98€ e pá, esta, este, esta tem mesmo que ser. Depois o que é que a gente pediu mais? Pedimos os tubos de travão, ok? São da Ferodo e este foi 7,12€. E este também foi 7 euros e 12 cêntimos. O mesmo preço. Malta, os tubos que lá estão são de 1.991. mano é que ele está tudo podre. Está velho, temos de trocar, temos de trocar. Então está aqui tubinhos novos. Como vocês sabem, Eita, isto. como vocês sabem, o G40 atrás não tem disco, não é? Então mandámos vir aqui o kit da Ferodo, que foi 13 euros e 74, para pôr a parte... Olha, como é que isto está aqui um bocado agarrado? Está aqui, ah, bem agarradas para não darem chocalhar, mandámos vir aqui o kit para pôr uh, os tambores atrás, novamente a travarem, pelo menos, pelo menos, o normal, não é? Já, ele já não trava bem, a travar-me, pior ainda, ainda me mata naquilo, então mandámos vir para trás, não vamos pôr disco, eu sei que a malta, é porque é que não pôs o disco do golfe, não sei o quê, não, não vou pôr disco, vou manter original e mandámos vir aqui o jogozinho para recuperar a travagem traseira como óleo de travões, vocês já sabem pá, eu adoro este óleo, era o que eu usava no meu cup em track day uso no meu ontem, basicamente eu uso este óleo nos meus carros todos, o ATE Type 200 pá, o preço são 13,52 euros há quem ache barato, há quem ache caro pá, eu gosto deste óleo, nunca tive stress e tenho usado sempre este e o Jacaré vai levar para pastilhas vamos usar as nossas ATE que foram 21,05€. 21 euros está aqui as nossas belas até espero não me ter enganado na referência que eu não volta e meia engano mas estas não são as cerâmicas estas vão sujar os discos ah, Ziori, mas tu usas sempre os power disc com as coisas é pá sim como eu tinha dito as cerâmicas não sujam os discos mas não travam tão bem estas sujam os discos mas travam pacaraças e aguentam temperatura para caraças. E o que é que a gente precisa no G40? É aquele trave. É pá, este vou dar é pá, deixa, eu lavo antes jantes ok, mas vai ter que travar vai ter que travar. E para discos? Ah, então claro, havia de ser quais nada mais, nada menos que os nossos belos belos, ai que hoje já estraga a peça ainda não o montei. Os nossos belos power disc que tinha que ser eu adoro este pack como vocês cheguem os me... se vocês cheguem os meus vídeos, tem estes discos no Toledo, no Ibiza no Cup Day, no GTI pá malta, eu adoro estes discos eu adoro este pack de travagem como tal, vou meter também no G40 e os discos foram euros e 45. ou seja, se vocês quiserem só os discos euros e 45 com as pastilhas, mais 21,05. 50 pausitos, tem o pé travagem para a frente, até a ah, se quiserem mais o óleo, são mais 13, lá, 65 euritos, 70, tem um bom óleo, uma boa pastilha e um bom disco para porem no vosso jacaré. Bem, malta, fiquem atentos, eu vou deixar uh, o link da Autopartice na descrição e a referência de cada produto. Vocês copiam e colam no site e vão logo ter diretos às peças. Fiquem atentos que agora vou chatear quem? O Rosa. O Rosa tem ali uma mala do G40 cheia de material para pôr o G40 novo. Fiquem atentos que vamos chatear o Rosa e vamos montar isto tudo que a gente filmou nestes episódios todos, ok? Fiquem bem. Na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais. Um... Sociais, não. Vai, na descrição vai estar as minhas redes sociais. Um grande abraço e um grande... gás! Yes!